E aí, gente profunda! Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal da Fito Energética e hoje eu estou aqui para te ensinar uma receita caseira para atrair dinheiro. Isso mesmo, uma receita que vai ajudar no seu processo de prosperidade. Então fica comigo que eu acho que você vai querer saber. Solta a vinheta, pessoal! A principal queixa das pessoas que nos seguem, que nos mandam mensagem todos os dias, é falta de prosperidade. De longe essa é a principal queixa delas, né? Que tá ruim, tá difícil, que tô sem dinheiro. E aqui na Luz da Serra a gente pesquisa essa área da prosperidade, do desenvolvimento pessoal, há mais de 15 anos. Então, a gente tem vários mecanismos para te ajudar nessa questão. E uma delas é a fitoenergética. A fitoenergética é um sistema de cura natural desenvolvido por mim, pelo Bruno Gimenez, há mais de 15 anos. Para falar a verdade, a fitoenergética já está chegando na maior idade dela, né? Ela foi criada em 2002, então ela já está com uns 18 anos. E nesse sistema de cura natural, a gente melhora as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente utiliza a energia das plantas, para melhorar as nossas emoções. E a gente sempre fala nas nossas maratonas da riqueza e outros cursos de prosperidade que a gente ministra, que a prosperidade é um fluxo de energia e você precisa se conectar a esse fluxo de energia. Então, eu vou te mostrar aqui sete ervas, deixa eu contar direitinho uma duas três quatro cinco seis sete ervas que vão te ajudar a atrair a atrair né, mais prosperidade para sua vida. A gente mistura todas essas ervas num pote e faz um chazinho e você toma esse chá duas vezes por dia com um intervalo de quatro horas no mínimo entre as aplicações. Então se você bebeu uma xícara de chá de manhã você pode beber uma à tarde ou à noite desde que tenha passado quatro horas entre as duas xícaras. Não pode, por exemplo, tomar uma xícara 10 da manhã e outra meio dia, porque daí só tem duas horas de intervalo. Então, você vai usar esse chá duas vezes por dia, durante sete dias, tá? Vamos começar com sete dias e daí se você aprovar, depois você continua. Então, duas vezes por dia, durante sete dias, ok? E com intervalo de quatro horas entre as aplicações no mesmo dia, certo? Então, as plantinhas são, vou falar para vocês agora, camomila, cravo da índia, endro, graviola, jambolão, marmelo e tilha. Vamos de novo, camomila, cravo da índia, endro, graviola, jambolão, marmelo e tilha. Esse tratamento, ele vai ajudar você a limpar as suas crenças negativas. Ele vai ajudar você a limpar medos, mágoas, arrependimentos, falta de confiança, falta de autoestima. Todas aquelas características que te impedem de ter prosperidade na tua vida. Tá? Lembrando sempre que nos chás da fitoenergética não pode esquentar a água em fontes elétricas porque a energia elétrica atrapalha a energia da planta, ok? Então... É, jarras elétricas, aquele famoso aquecedor rabo quente, né? A gente chama assim aqui no Rio Grande do Sul, que é um aquecedor elétrico que você põe dentro da garrafa térmica. Ou então água de micro-ondas. Isso não pode usar porque prejudica muito a energia da planta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo na descrição um PDF com todas as recomendações na hora de você fazer o chá. O que, que pode, o que, que não pode como que você faz, porque não precisa usar muita planta também, né? Muita planta se usa na fitoterapia, a fitoenergética é diferente, a gente usa uma pitadinha. Então, para quem não é aluno, para quem não é terapeuta fitoenergético, né? Para quem não é aluno de fito, é, às vezes uma recomendação dessa que não é bem feita acaba atrapalhando o processo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo as recomendações e vou colocar nos próximos vídeos também, para cada vez que você preparar um chá, você seguir as recomendações, tá bom? Até para não ficar repetindo em todos os vídeos. Então eu espero que você faça para atrair dinheiro, para atrair riqueza, prosperidade para sua vida, tá bom? Um grande beijo no seu coração. E, ah, eu já ia esquecendo de falar uma coisa, lembra de entrar no nosso canal do Telegram da Fito Energética. Hoje no nosso Telegram tem um canal específico da Fito, onde a gente põe notícias exclusivas, receitas exclusivas, então se cadastra lá no nosso canal da Fito Energética, dentro do Telegram, e aqui na descrição do vídeo eu vou colocar as informações, todas que você precisa para se cadastrar no nosso canal do Telegram. Tá bom, gente profunda? Tá bom, gente verde? Um grande abraço para você, muita luz e até o próximo vídeo verde!